A pergunta de hoje é como lidar com objeções. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Bom, eu prefiro lidar com objeção logo de cara. Então, se por exemplo, eu tenho o preço mais caro para fazer uma consultoria, um treinamento, eu não escondo isso. Eu já falo de cara, olha que bom que a gente está conversando, você sabe que a gente está há 30, 35 anos no mercado, nós não temos o preço mais baixo, talvez pelo contrário, a gente esteja do outro lado da escala, mas o curso deve ser bom, a consultoria deve ser boa, porque os clientes continuam nos contratando, tem empresas que já fizeram mais de 30 vezes o curso, ou seja, eu já esvazio a objeção de tempo, de Valor, que é aquela que o cliente vai querer usar lá no final da negociação. Ele pode falar, olha, eu gostei de tudo, eu acho muito bom o curso, mas é caro. Só que isso eu já falei logo no início e ele continuou conversando comigo. Então não fuja da objeção. Aliás, dificilmente vai haver uma venda sem a objeção. Objeção é sinal de interesse. O cliente quando não levanta nenhuma objeção, geralmente ele não vai comprar. A indiferença é a pior situação para um vendedor. Gostou dessa dica? Clique aqui do lado, dá um like, assine o nosso canal, mande uma pergunta para gente, vamos nos comunicar e eu vou estar respondendo a sua pergunta nos próximos programas. Grande abraço e até lá!